Fala galerinha, beleza? Bom, olha só, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui respondendo a, a uma dúvida, uma pergunta feita pelo Marcos Nunes, mas com certeza é a dúvida de muitos, que é quanto custa manter o MT? A gente tem aqui a pergunta dele. Bom, então para isso a gente vai fazer alguns cálculos, ok? Eu preparei aqui uma planilha. Não está totalmente pronta não, mas a partir daqui a gente vai ter algumas informações. Bom, então tanque é o seguinte, que a gente tem cá. Bom, A, B, C e D. A gente vai coletar algumas informações básicas e aí a partir dela a gente vai gerar dados. Vamos lá? Bom, primeira pergunta é, quantos litros cabem no tanque? O tanque DMT cabe 14 litros. A segunda pergunta é, quantos quilômetros você roda em um dia? Eu, por dia, rodo 32 quilômetros. em é média de 16 para ir e 16 para voltar. É, quanto sua moto está fazendo por litro? Aquele velho quilômetro por litro. Bom, a minha está 18,6. Se andar na manha, tranquilão, ela faz 20. Mas tá difícil. Tá difícil. É uma teoria que pesa e é isso aí. Vou colocar até 7 aqui porque eu tô mais suave esses dias. E qual o valor da gasolina? Aqui em Salvador tá 3886. Tava 389, mas teve esse reajuste aí que baixou um valor ridículo. Bom, então de posse dessas informações, a gente já pode começar a gerar alguns dados. Por exemplo, eu vou criar novos itens e vou colocando umas letrinhas aqui. É, quanto eu gasto para encher um tanque? Aqui. Essa conta aqui é simples, né? Quanto eu gasto para encher um tanque? Bom, aqui é o tamanho do tanque. Multiplicado pelo valor da gasolina, correto? Então aqui vai ser o tamanho do tanque vezes o valor da gasolina. R$ 54,0 eu gasto para encher um tanque de OMT. Ok? Próximo item. Por dia eu gasto quantos litros? de gasolina. Opa. É isso aí. É isso aí. Então aqui eu vou ver quantos quilômetros eu rodo por dia e dividir por quantos quilômetros minha moto tá fazendo com um litro. Então, isso aqui. Vou um espacinho aqui para ficar bonitinho e em números vai ser b dividido por c vamos aqui cortar as casas decimais né? Vou deixar só três três então tá aqui então por dia eu gasto 1 um litro e setecentos ml KOK. Vamos aqui criar o item G agora, que é por dia. Quanto eu gasto com combustível? Fácil, né? Aqui é F, que é o que eu gasto por dia é, em litros, multiplicado pelo valor da gasolina. Que é D Então Aqui eu vou multiplicar esse cara aqui Pelo valor da gasolina Então por dia eu gasto 6 reais e 61 centavos Não é lá esse valor maravilhoso não Mas é melhor que eu estar tá andando de ônibus né? Sejamos francos Para quem paga inteira então Sabe bem o que eu estou falando Item H por semana, quanto eu gasto com combustível? Eu vou pegar o valor de G, que a gente gerou agora, e multiplicar por 5 dias. Beleza? Então vamos lá. É isso aqui, vezes 5. Então, por semana, eu gasto três R$33,03. Com gasosa, gasolina, e item E é por mês quanto eu gasto com combustível H multiplicado por quatro semanas. Isso é uma média, né? É esse cara aqui. Multiplicado por 4 Então Aqui nós já temos o valor Por mês gastamos 132 reais e 11 centavos Com combustível Apenas combustível Beleza Então esse aqui É seu gasto fixo é, Teoricamente imutável Enquanto você estiver com a moto Você vai gastar isso aí por mês aí vem outras perguntas, porra, mas comprei MT, tem mais custos tem mais custos, que seria o quê? emplacamento, é, acessórios é, material de limpeza, de corrente eu falo especificamente você comprar um, um lubrificante bom, comprar um motor, um C4 então, vamos cá adicionar vamos botar aqui Acessórios não, é... Sei lá. Licenciamento. Digamos que você gastou aqui em 700 reais. Com emplacamento e licenciamento. Só a média é urgente. Não tenho certeza não. Mas que foi isso que eu gastei. E... Acessórios. Aqui eu vou trazer valores reto que eu gastei mesmo. É, o slider... RSI, aquele de, de duas pontas, ele saiu por R$ 4,59. R$ 460. Reais. A tela protetora do radiador saiu por, acho que foi 70. Mas aí você coloca o frete 80. Vou formatar aqui para número numeraldeiro. Deixa eu ver o que é mais. E o escapamento. E escape GP Carbon. Aqui dois para um, né? Que certinho. Esse cara me custou mil e 19 reais e 15 centavos. É caro? É, mas vá por mim Foi o mais barato Dos que tinha lá, isso foi mais barato E ainda dá um ganho de performance Então de todo mal Ele saiu em conta Então aqui a gente tem Total 1559 Isso Isso aqui A gente teve no Primeiro mês com acessórios. Só que teve licenciamento. Então, vamos colocar aqui. Total com licenciamento é este cara aqui mais este cara aqui. 259 e 15 reais é salgadinho, é salgadinho e você também não pode esquecer né de adicionar aqui o, não sei se eu adiciono o consumo aqui bom eu vou deixar de fora a não ser que você pegue a moto no dia primeiro né então vamos colocar então digamos aqui é no primeiro mês você gastou 2.391 reais é rapaz é um negocinho puxado e aí você colocou também é, sei lá no segundo mês você rodou mil então que você tem a revisão de mil km essa revisão de mil km a minha custou 195 reais então eu vou ter esse cara aqui mais isso aqui no segundo mês Pronto, depois disso é, a gente não tem manutenção porque a moto é nova, então gasto com manutenção é, é, não existe ainda, é só aquele básico, aí você pode colocar aqui, por exemplo, é, vou colocar aqui no primeiro mês, vou selecionar o motor o lubrificante subir esse valor, 2.471. Mas depois é isso aí, velho. É 132 combustível. Troca de óleo ainda não fiz, mas quando eu fizer eu vou, vou tomar nota aqui, mostrar a vocês. E a conta é essa. A tabela aqui fica disponível caso vocês queiram ajustar a realidade de vocês, por exemplo. É, o legal é que a gente utilizou fórmulas Então tá tudo bem dinâmico Digamos aqui que eu começo a rodar Fazendo 20 por dia Ó, Ele já fez todo o recálculo. Digamos que a gasolina Baixe, 13,30 Oh, maravilha Já pensou? É gastar só 100 conto por mês? Oh. Tem um Lá no grupo Da DMT que dizia que fazia 22 Oh, já pensou? aqui também com gasolina 2,10 Porra, oh, rapaz Vamos sonhar né A realidade é essa aqui Bom galera Então é isso aí Marcos Nunes espero ter respondido a sua dúvida E a é de vários outros Que Consequentemente Tem né é, é, Muita gente que vê a MT e, e pensa em comprar Porque é uma moto boa É, é um bom custo benefício então, eu, eu acredito que, que, que vale a pena, viu? A MT ela é uma moto pra potência que ela entrega. É, ela é, Eu acho ela barata. A bicha é, é, uma, é uma cavala, velho. Essa moto é muito bruta. Então é isso aí. Quitamos mais uma dívida. Vídeo feito mostrando gastos. E até a próxima. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.